A Alquimia é um, é um bistro-bar, é um conceito de um bistro-bar que é localizado à frente do Jardim Público, na Covilhã, numa antiga biblioteca e numa antiga escola primária. O espaço foi readaptado, tentando não perder o caráter inicial dele. Pretende ser não só um, um restaurante, como um bairro, como um ponto de encontro entre a tradição e a inovação. Um elo de ligação entre a excelência dos produtos aqui da zona da, da, da Beira. E a cidade, que acaba também por ser, se calhar, um bocadinho poético, duas pessoas novas deixarem o que faziam antes para virem para o meio da serra, trabalhar com produtos com os quais não cresceram e, ou seja, mostra o interesse e o potencial que estes produtos têm. Fazer esse trabalho de, de pesquisa, desde as Papas de Carulho, que são especialidade aqui de, do, do Igino. nós Apresentámos-las de formas diferentes e de forma inovadora. Mas também é importante as pessoas saberem que por trás desta apresentação, ou por trás destes diferentes elementos, houve um estudo e houve um conhecimento da tradição. Não é? Porque sem tradição é impossível inovar. Por cima foi queimado, caramelizamos. Uh, leva também aqui umas, uns gomezinhos de, de laranja. Leva um crumble. Leva também um gelado de laranja, especiarias, doce é com pota caseira de Mirtilo e petazetas. As peitacetas não são feitas por nós, é a única. As laranjas também não foram, não cresceram aqui, mas são locais. Mas as peitacetas é a única coisa de facto aqui que, que é comprado, que é comprado assim. Tudo o resto é feito com amor e carinho e, e com dedicação. E com dedicação. Licor de mirtilo, também aqui da Zona, que é muito, muito, muito, muito bom também. Vai buscar também as notas do, do, da compota de mirtilo que nós temos.